tu vai mesmo pra tão longe? Por que você não volta comigo pro interior? A gente acaba se encontrando. Vou hum. sentir saudade também. Os dois tinham muito em comum, inclusive o poder de fazer promessas. E havia promessas, feitas ao amanhecer como as suas, que nem mesmo a morte podia quebrar. Você acha que foi suicídio? Acidente também não pode ter sido. A gente é sempre lá. Diego, Nayana.